Eu tenho muito chiba, eu you não? Know? Uhum. Aquela filha da puta era minha amiga, mandou-me assaltar 16 mil dólares. Quem? Anália. Ela me contratou um segurança, me cobrou mil dólares, fez uma, uma decoração da puta, compara na minha casa. Quando eu estava saindo da uhum. na minha casa, para Pixana. Homens armados, cra cra cra Assalto. Todo o meu dinheiro, 16 mil dólares, mas como eu sou de Jeová, estou a fazer mosmambu, you e know? não? É. Trezentos, 300, 400, 500, um milhão. Estou contando também, não vai ficar assim bem fobada, nem a Manafina. Porque eu vim buscar a Manafina, for real. A Manafina a mana é a tua mãe, né? Manafina é a minha mãe. Vamos, vamos chegar aí, mas deixa-me só perceber essa história, porque eu vi diversos vídeos, teus nas redes sociais. A fazer aqui reclamações sobre o facto de ter sido enganada por alguém que era amiga sua. Inclusive, acho que foi a pessoa que foi buscar o aeroporto. É? é mesmo ela! É uma, ah. é uma, ela é uma salafreia. Ah! É sala freia aquela! Mas, mas enganou-te enganou em que aspecto? É pá, eu estava no State. Uhum. Onde tu vives? Ya. Ah, não, ué! Vendo umas mobílias para mobilar a minha casa do zango, está yeah, uhum. tudo fixe. Ela chega lá sai biruta. Não, Neti, não, não, não mobila a casa aqui do, do, do Zango. Vamos comprar um mambo maior para sair mais bem, não sei o quê. Epá, disse ser é uma boa ideia. Compro uma casa e na Compro um terreno. Uhum. Começa a, a, a, a, a construção. Os construtores me aguentam 21 milhões de quase em, con uhum. em, con em conexão com ela. Uhum. Eu disse, mas eu nunca desconfiei, por quê? Eu disse, ele que me deu a ideia para comprar. Mas como é que isso aconteceu? Epá, vou procurar esse camarada, do nada. Epá, comecei a mandar já, manda mobília, manda já o... O dinheiro para mobiliar, tu a chegar, toda a mobília da puta compari, toda a mobília da chobotice. Eu disse, você, você é uma sala uhum. você não vale nada, afinal, o tô dinheiro que você ficasse fazer porque... Ah, porque empresária é dentro das outras pessoas. Mas comigo não, vai para o SIC. Hoje eu estava no SIC. Eu vi vídeos também, por acaso, assim... Eu estou a achar bem interessante o facto de onde tu vais, tem sempre câmeras a filmar. E é um aglomerado de pessoas. Eu vi um vídeo da tua entrada hoje, Ana de Pique. na no... de Pique. Exatamente. Mas o que é que aconteceu? Oh, Foste lá responder alguma coisa. Me ouvirem porque a vaca de merda quer se fazer de vítima. Uhum. por eu para uma das vistas. Oh. A pistana caiu. A Nete me bateu, Não sei mais quanto. viu um com fio um com com a, a procuradora disse, tá bom, Nete, vem responder. Onde, procuradora, não gosto de mentira. Lhe deu uma... Da uma mão da vista porque ela é uma montadora de quadrilha, essa monta quadrilha. Hum. Então me perdoa? Então, se não puderem me perdoar, não sei como é que vai ser. Tu, tu disseste à procuradora que deste, confirmaste a galheta. Confirmei. Mas não, não gosto de mentiras. Qual foi a postura da, da, da, das autoridades? Olha, a, a postura das autoridades foi mostra as provas hum. e nós vamos investigar tudo. Hum. E eles estão a ver mesmo que tipo. Eu sou loucrata, sou mesmo assim louca, uhum. mas de mentirosa não sou. Exatamente. Ela é uma mesmo malandra, é malandreca, como diz o Nando. Malandreca, das grandes, yeah. bem malandreca, for real. Ok. E neste caso depois, mas ela também esteve contigo lá no coisa? No... Vai conseguir, vou lhe bater de novo. Lá no, no, não, não seria... posso mais fazer isso em nome ah. de Jesus, porque <risos> eu tô, a minha neném tomou na. Lá no Texas eu não, não posso ter esse comportamento mais. Tô escuro o quê? O meu filho, o Jojo. O Jojo. Ah, o, jo, o Jojo ficou. O Jojo ficou. Uhum. Ya. Yeah. Então, eu tô a pensar assim, não. Não vou lhe saber mais. Vou deixar assim que... Vou deixar... Resolver, resolver ia, o caso. Resolver né? o caso porque ela mesmo é bandida, profissional. Hum. Eu sou bandida, mas eu sou uma bandida de se peraço, truque, sabe, you know, you know? e yeah. eu não amo a rasla. e eu não... sou uma bandida tipo de se foder. Não, uma bandida de querer roubar das amigas, e eu you não... Know? Ela vai mesmo mamar. Ela foi já lá queixar primeiro. Quando eu a mostrei todos, todos coisas... Como é que se diz aquele mambo aí que você envia o dinheiro? todos os comprovativos, né? Comprovativo. 52 mil dólares. Falaram... neto Pode ser muito mal, 52 Essa mil dólares. Essa Play. poça, 52 mil. Olha, peguei um mambo fixe. É. E o meu me disse que ali os mambo são 17 milhões. Não é nada desse preço que ela estava a dizer. Mas, epa, é assim, minha bebê. Galhã do BPC. A, a, a câmera esta. O, o retorno qual é a eu câmera sair, dentro? É esta, a câmera esta. Galhã do BPC. Analia, Sua vaca de merda. A polícia, a lei vai te... Vai te você foi se primeiro. E hoje fui na lei. Olha, estou aqui no, no, no, no fly. You know? Porque eu mostrei todos os envios. E eu meti na internet. Não estou a te difamar. Estou a meter todas as provas. Porque você é uma sala fraia. Não vale nada. Tá a entender? Então você vai ver como é que a polícia bate